Pessoal, olha que legal. Hoje é o último dia da Campus Party Colômbia. Está acontecendo simultaneamente a Campus Party Brasília com a Campus Party Colômbia. E a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai colocar eles aqui no Skype e vamos entrar simultaneamente, para a gente dar uma olhada lá na Colômbia, e eles darem uma olhada aqui no Brasil. Então, eu queria convidar vocês a ficar aqui no palco, quem não está, vim aqui para o palco principal, para a gente poder mostrar para eles que a gente é muito mais animado que eles, que a gente não dorme no colo da namorada no palco, que a gente é empolgado, que a gente faz uma bagunça. E aí... Eu queria convidar mesmo vocês para fazer um, uma, um barulho, mas como eles não vêm todo mundo, a gente pode chegar todo mundo aqui, ó, pro, pro meio. Que daí eles vêm só o meio. Vai ficar num computador aqui. Daí fica todo mundo aqui no meio. O que vocês acham? Topam ou não? Pô, vai aparecer lá na Colômbia, cara. Imagem internacional. Todo mundo vai ver lá nosso amigo Pablo. Vamos fazer o seguinte, no final da transmissão, vamos apelar, vamos apelar para a galera vir. No final da transmissão, vamos sortear aqui um ingresso com camping para Campos Pari Goiás. Um ingresso com camping para Campos Pari Goiás e um ingresso com camping para Campos Party Natal. Fechou? Só que, ó, tem que vir para o meio, tem que vir para o meio aqui, gente. Manaus, mas Manaus é em março. Goiânia agora! São Paulo! São Paulo! Quando é São Paulo? Vai saber! Oh, olha o teaser aí! Olha o teaser! Será que é em janeiro? Será que vem data nova aí? Será que vão achar uma nova data para Campus Nacional? Vai saber. Tonicolix, Tonicolix! Pelo visto. Cadê o Alessandro? O Alessandro estava ali, sumiu. O pessoal está montando ainda, está ligando. Ô oh, Bola, você vai colocar o computador aí? Vai ficar aí o computador ou vai vir mais para o centro? Aqui? Então, espera aí, espera aí. Pessoal, tem que sentar mais para cá ainda mais para cá. Isso, mais para cá. Vamos sentar nesse bloco aqui, ó. Vamos sentar nesse bloco aqui, ó. Lembrando, vem, bora. Você aí que vai cair para a segunda divisão em breve com o Vasco, venha para cá, venha. Venha. Imagina, o Vasco não cai mais não. Lembrando que no final nós vamos sortear, e o Tales que vai, vai achar a metodologia de sortear aqui, o Bruno Viana que vai achar a metodologia de sortear. Todo mundo já baixou o app da Campus aí? Só no app da Campus vocês vão ver o mapa do evento, a agenda do evento, lá vocês podem reclamar que não tem bancada para sentar, lá vocês podem reclamar que falta água no bebedor. Lá vocês podem reclamar de tudo que a gente responde. Mas tem bancada, sim. Tem sim. É que no primeiro dia, no primeiro dia não tem atividade nos palcos, não tem atividade nos workshops. Vocês estão chegando agora, senta para cá, senta para cá. Não tem atividade nos workshops. Área open não está aberta. Daí falta o espaço mesmo. Acabei de ter uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer nas próximas campos? Thales, olha a ideia que eu tive, nas próximas campos, quando a gente abriu os portões, ao invés da gente só deixar as bancadas, nos palcos a gente pode liberar algumas atividades, tipo jogar um game, fazer um campeonato de FIFA, de Just Dance, é uma boa, não é? Dá uma aliviada nas bancadas, a galera vai querer curtir nos palcos, Bruno vai fazer isso, né? Boa, acabei de ter essa ideia, putz, que ideia boa que eu tive. Lembrando que ao final da transmissão a gente vai sortear um ingresso com camping para Campos Party de Natal, para Campos Party de Goiás e para Campos Party de Marte. Marte, estaremos lá em 2030 junto com Elon Musk em Marte. E de... não, Amazônia é só ano que vem. Manaus, Amazônia. Vocês são de Manaus? Não? Vocês só querem ir, né? Tá bom. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para Bola, que o Bola é foda. Ele está arrumando tudo aqui. Grande Bola! O Bola tentou me derrubar na abertura, porque na abertura tinha o Dog House aqui, tinha meu texto, né? Daí, eu podia ir me guiando por ele. Daí, de repente, apagaram o texto, o texto todo, escreveram, não sei quem chegou. Cara, foi muito louco, estava aqui, não, pá, pá. não sei quem chegou. Ah, legal. Tentaram me derrubar, mas beleza. Vai ter volta, vai ter volta. Eles vão ver na hora de pagar eles. E aí, bola? Deu certo? Tem o telefone aí da pessoa, já ligou, já conectou? Teoricamente, sim, marco, certo. Ó, certo. Oh, Corre para o palco, fio de fio, que ainda dá tempo. Vamos nos conectar com os campuseiros da Colômbia. Está aí? Cadê? Alô, Marco? Pode. Pode. Alô, Marco O Marco é o cara que toda vez que cai o site, cai o, o app, dá problema de sincronia É esse... Hijo de puta madre que resolve as coisas. A pessoa para quem você caipou não pode atender no Ei, momento. Caraca. Favor, deixe seu recado após o sinal. A gente vai fazer a conexão com a Colômbia. Vocês combinaram lá com a Colômbia? Ou foi ideia só aqui? Oi, aguardando a palestra. Tudo pronto? Vocês combinaram com os russos? Tá bom. Anderson, não vai vale ficar aí, tem que sentar aqui no meio. Pode vir aqui no meio. Quero ver você sentado aqui no meio para dar tchau para a Colômbia. A gente está conectando aqui com a Colômbia, Campus Party Colômbia, que hoje é o último dia, se eles atenderem, né? <risos> Marco não está disponível. Tecnologia demais. Gustavo. Sente aqui no meio, Gustavo. Vem representar o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Venha, Gustavo. Nosso grande parceiro, Gustavo. Uma salva de palmas para o Gustavo. Grande, Gustavo. Sobrar pra vocês também, se não vier sentar no meio. Bruno, já pensou na metodologia aí depois? Pra sortear os ingressos? A pessoa para quem você Skypeou. de puta madre! Momento. Não é possível, cabrão! Que passa, boludo! Alô! Como liga? Olá, Marco! Está ligado o câmera? É. Ei! Oh. Um. Sim. Sim! Sim! Está aí, Marco! Tá tipo a Globo aqui, né? O cara fala, três minutos depois. ¿Cómo está la velocidad de internet allá? Con ella. Sí. Sí. Campuseros, los invitamos a que se acerquen al escenario Fit the Future para que nos podamos conectar con los 6000 mil campuseros que están en este momento en Campus Party Brasil. Hola Marlene, ¿dónde está usted? Hay hay un bola en Colombia. Olha lá, olha lá, eles, pelo menos o computador deles ro rodam. O nosso também, vai. O nosso roda também? Olha lá. Peraí, peraí. Dá uma olhada na gambiarra que o Bola fez aqui. Que demais. Sensacional. Sensacional. Boa, Bola. Não, cara, você não sabe nada. O que é que filme o teto? É para filmar as pessoas. Vocês me ouvem aí? Are you listening me? Eu confirmei você Vocês estão me ouvindo aí? fazer um hackathon para desenvolver, desarrollar algo melhor que Skype. Marco, a internet em Colômbia? Vou zoar os caras, vão ficar na frente da câmera assim, ó. é uma broma, estão me ouvindo queridos? não estou nem vendo a gente está Shakira allá. não funciona fala algo, querido me escuta te amo te extraño. não fala, cara liga pelo WhatsApp, boa vamos ligar puta que pariu Marco está en otra ligación. Hola, ¿me ¿me escucha? ¿me escucha? No No me escucha en lo Skype. Não funciona, gente. Pô, alguém aí dos fazedores, da comunidade hacker, pode nos ajudar, por favor? Temos um problema aqui. Vocês não me escutam? Alô, não me escuta? Quando eu falo no microfone. Quando eu... Ainda vai um pouquinho de tempo, um segundo. Vamos para o sorteio, né? Pula essa parte, vamos para o sorteio. O que é o que, é aí no, o que é ao fundo aí? É o palco principal ou não? Sim, a gente está palco principal. E o que que a gente está vendo aí na frente? Sim. Tá, e aí na, aí, aí na frente do palco principal é o quê? Ah, é o palco principal. Eles estão no palco principal também. É, eles estão sem conseguir pegar o som lá. Eles não estão conseguindo não. pegar o som lá. Mas tá, eles estão recebendo. Não. não sei. Vocês estão recebendo o som? Mas o som vocês recebem aí? Ou vocês não conseguem nem receber o som? Marco, você consegue receber o som aí do Skype? Quando eu falo no microfone, você recebe o som? Ah, tá bom. Eles vão pegar o som do celular para poder receber o som lá. Vai ser... Zap. No sé Skype Zap, Skype Swap. Hola queridos, ¿vos me, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ¿Escuto? Sí, pero las personas no están escuchando usted acá. Tendría que hablar por Skype. Listo, se lo puede hacer en la vida. A gente não está nem recebendo o som deles. Está né? saindo aí? O som de vocês está muito baixo saindo na caixa de som aqui. em Campus Brasil. Nós estamos recebendo o som de vocês. a campus party colombia, colombia. ¡Oh! marlene que estuviera con nosotros en campus party brasilia de último año eh, que estuve acá marlene en la cámara sí se muestra usted acá en la cámara marlene para que todos puedan se ver acá un saludo es... a campus party brasil Aquí no vamos a tener grito, Tonico Aquí vamos a hacer el, el himno de Campus Party Lo vamos a estrenar al final del día Qué bueno, eh, es el último día de Campus Party Colombia ¡Campuceros, griten! Son vamos a tener son nuestro himno con música, con la banda Giro. Marlene, ¿cuántos campuseros estuvieron en la Campus Party Colombia? Campus Party. Tenemos cinco mil campuseros ah, y una... muchos de ellos campuseros ah, legendarios. Una... ¿Dónde están los campuseros legendarios? Cinco mil en cuantos días de Campus Party Colombia Tónico, mira la ventana. Qué animados, Estamos, ¿no? ¿No? Ay, salta, salta, salta, salta, salta. Felices de estar comunicados con Brasil, Tónico. Muy bueno, Marley, muy bueno. Saludo a ellos. Saludos. Bye. Esperamos en el 2 ...tenerte aquí en Colombia... Gracias, Gracias bueno estar contigo acá, compartiendo estas imágenes. imágenes. Ok, Tonico, un abrazo y nos estamos hablando, un beso. Saludos a todo tu equipo Gracias. y un saludo a todos los campuseros que están en Brasil. Góceselo, les queda un día. Gracias. Gracias. Te, te, te... Grita ahora, ¡oh! Gracias. Foi, pessoal. Muito bonitinha, Marlene. Vocês viram que bonitinha ela fazendo uh! o. <risos> Vamos lá, Bruno. Como é que é agora a. Metodologia para a gente sortear o ingresso da Campus Party. Você assume aqui, vem cá, você vai assumir. Ah, já lembrei. Conta aí. Natal e